Se você aí está à procura de uma nova experiência de terror inesquecível, então você precisa ver o novo A Morte do Demônio a Ascensão, que retoma a franquia dos anos 80 com uma mudança de cenário, trocando de uma cabana abandonada na floresta para um prédio condenado no centro de Los Angeles. Com a direção e roteiro de Lee Cronin, temos uma história tanto reboot quanto uma sequência da franquia original, com um takes homenageando o criador da franquia, Sun Rhyme. Sim, aquele Sun Rhyme. No geral, o filme A Morte do Demônio é uma excelente experiência de tirar o fôlego com um elenco ótimo e várias cenas exageradas, simulando a assinatura da franquia Evil Dead. Por mim, o filme Evil Dead é, uma, é um filme nota 10. E, alerta de spoiler, o filme não tem cena pós-crash, então, infelizmente, não tem muito o que esperar para a próxima sequência. A mamãe tá com os vermes agora.